Num programa, toda variável precisa ser declarada e ela precisa ser inicializada. O que é a inicialização de uma variável? É você atribuir um valor inicial a uma variável, por isso que se chama inicialização. E a gente sempre pode fazer isso no, é, diretamente na declaração da variável e às vezes é até desejável que a gente já faça isso. Porque senão, o que, que acontece? Dependendo do compilador, duas coisas podem acontecer. Ou a variável é inicializada, no caso de inteiros e reais, com o um valor zero. E as variáveis do tipo character são inicializadas com uh, cadeias de caracteres em branco, nulas. Tá okay, que a gente chama de cadeia nula, como chamar assim. Tá? Ou então, ela, ela, como toda variável tem um endereço de memória associado, simplesmente o compilador deixa do jeito que está e pega qualquer valor que esteja armazenado naquele, naquele endereço de memória que ele atribuiu a essa variável. Tá? Então, o que, que acontece? Você pode acabar... Se você, e se você esquece de, de inicializar no meio do programa, né, você acaba, pode acabar... Uma divisão por zero, por exemplo. Okay? É sempre bom a gente dar valores iniciais, mesmo que sejam. Pensa em valores de default, né? valores padrão para essas variáveis. Okay? Até porque, se você disponibilizar seu código e o usuário quiser fazer a conta com os valores padrão mesmo, ele pode usar valores padrão de constantes que haja dentro do seu dentro do seu código ou qualquer, ou qualquer coisa do tipo, ok? Então, como é que a gente inicializa como é que a gente inicializa uh, variáveis na declaração? Simplesmente isso aí a gente já viu inclusive num outro vídeo, né? A gente declara a variável, declara o nome dela e já bota o valor que ela vai receber, tá? Ela pode receber Valor, ela pode receber valores provenientes de operações matemáticas. Aqui a gente aplica a função intrínseca, arco tangente, ao valor 1, 1 real, né? e multiplica por 4 e atribui isso à a, a a nossa variável pico. Tá? É, a gente pode dar valores a outras, a outras variáveis, a única coisa que a gente tem que fazer é escrever do jeito certo. Okay? Se eu rodar meu programa aqui, né, eu tenho que meu π é 3.14159, blá, blá, blá. A i igual a 10 e j igual a 20 do jeito que eu tinha, que eu tinha feito. né, minha cadeia de caracteres aqui recebe o valor de marcos já no começo do programa. Okay? Se eu pegar e digitar uma representação errada aqui, digamos I igual a 10.0 vamos ver o que, que acontece tá nada de demais vai acontecer em termos de erro mas né ele vai se eu tivesse digitado 10.5 por exemplo ele colocaria 10 de qualquer modo ok então, a gente também tem que tomar um certo cuidado na hora de inicializar as variáveis no nosso programa. Mas isso é uma coisa que a gente sempre vai ter que fazer, que a gente pega com o treino. Ok? Sem grandes problemas. Então, como esse vídeo é bem pequenininho, tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas que vocês já devem ter percebido. Qualquer coisa vindo depois de um ponto de exclamação no Fortran é um comentário, é uma coisa que o... Uh, que o compilador vai, uh, que o compilador vai uh, ignorar. E só para aproveitar o um ensejo, porque eu não vou fazer um vídeo só para isso, né? mas eu posso pegar e colocar o meu comentário logo após uma linha do meu programa. Tá? Isso é perfeitamente válido e você, e você, quando executa o seu programa, tem, o mesmo, tem a mesma saída de antes. Uh, a, a, a, o comentário no Fortran 90 não tem, uh, não tem uh, sinal de uh, um, um, um delimitador de fechamento. Okay? Então tudo que está na mesma linha depois do ponto de exclamação é um comentário. Aliás, eu vou fazer Ctrl Z aqui. Né? Mas se você quiser colocar mais um comentário na mesma linha e... Na, outra, desculpa, na linha seguinte, né, e, for, e não colocar o ponto de, de exclamação, ele, vai, coloca, ele vai, vai dar um erro. Tá? No momento em que você coloca o seu ponto de exclamação, o seu programa funciona perfeitamente. Okay? E agora, depois dessa parte chata, a gente começa a ver alguma coisa que interessa um pouco mais, que são operadores. Soma, multiplicação, divisão, é soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. E a gente vai ver uma questão muito importante, que é a questão de precedência dos operadores. Tudo isso a gente vai falar na nossa próxima videoaula.